E aí, amigos do Rio Mafra Mix, bom sabadão, bom final de semana a todos vocês. Hoje estamos aqui fazendo um bate-papo com os candidatos a deputado estadual e comigo. Aí o Wellington que ex-prefeito de Mafra, eleito com mais de 90%, reeleito com mais de 90% há quatro anos atrás, né? Um pouco mais de quatro anos atrás e agora candidato aí a deputado estadual pelo PSD. É isso, Wellington? Como é que tá esse fervo, essa correria toda aí? Olha, Douglas, né? Quero cumprimentar a todos, a todas aí, e dizer que a campanha agora pegou força mesmo, né? Nós estamos empolgados, então eu quero deixar esses dias aqui para ficar em Mafra, falando com o pessoal no Sinaleiro, estamos sendo muito bem recebidos, olha aí, ó. Então a gente sente que vai dar certo depois de décadas aí nós sem deputados estadual, porque o deputado estadual é o voto mais importante agora, né? Uma frente tem que saber disso, e claro, o presidente da república, todo mundo vai escolher, mas... O estadual é que vai falar com os representantes que vão ser eleitos, tanto em Brasília como no governo do Estado. A voz da nossa cidade, do nosso Planalto Norte, está implorando para isso. E abraçaram a candidatura do Wellington de novo, como um homem público dedicado que sou. E Mafra me transformou nessa figura pública conhecida em Santa Catarina inteira. Reconhecido em Santa Catarina inteira Quando eu chego em outras cidades ali Eles falam, olha o Wellington de Mafra O cara trouxe a maior parte de biodiesel Para a cidade, o cara revolucionou lá O cara ajudou o hospital O cara fez mais de 90% dos votos Pô, O cara já foi presidente Do banco do estado, o cara já foi secretário Regional de estado Então o nome consolidou E os mafrenses que me fizeram isso Só que agora, para que Verdadeiramente nós mudemos essa história Nós precisamos votar o voto de deputado estadual está aqui, ó. é o 55321, é o segundo voto, tá, meus amigos? É o segundo voto. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, Douglas. É o deputado estadual que vai ser a voz nossa. E a candidatura do Wellington está abraçada toda em Santa Catarina. E eu senti que os mafrenses também abraçaram essa candidatura de novo. Eu tenho que agradecer, agradecer e agradecer. Vai dar certo, nós vamos ter o nosso deputado aí. Podem contar aqui comigo. Tá certo, nós reforçando o que você falou estivemos em São Bento Sul em uma conversa lá com o Jean, com a liderança de São Bento Sul, que estive presente e quando foi falado de algumas reclamações do Planalto Norte como a 280, o problema que falta a duplicação, quanto a outras situações da Sé Francisca e outras situações da nossa região, ele assim, gente, o problema do Planalto Norte é não ter representatividade e isso mostra a importância do Planalto Norte se unir nesse momento Com certeza absoluta a 280 nós sabemos dos nossos problemas. Quem é que passa para ir para São para São Bento do Sul para Rio Negrinho? Se não somos nós daqui das, do, da, do Planalto Norte, outros deputados não estão aqui. Eles vêm na campanha e olha lá se vem, né? Então é isso, Itaiópolis aqui, nós, a, a 477, nós intervimos com o secretário regional. Olha, a, a 477 que liga Canoinhas, a Major Vieira. São vários problemas, a questão da saúde que nós temos que incorporar mais ainda. Nós já somos referência aí no hospital São Vicente de Paulo, mas nós temos que tentar ajudar mais o hospital para que as pessoas que precisem, as pessoas mais humildes, elas têm que ter acesso a essa tecnologia que o hospital tem lá. Que nós tanto, tanto ajudamos e que fizemos junto com aquela grande... Lideranças que tem lá da diretoria e os colaboradores do hospital. Tá certo, Elton. Para nós finalizar aqui, a gente já entrevistou os dois candidatos a deputados federais por Mafra, né? os mafrenses, agora estamos com os estaduais. E são quatro candidatos. Eu queria que você aproveitasse para falar o porquê que as pessoas devem votar no Wellington no próximo domingo, dia 2. Como eu já disse, Douglas, nós precisamos dessa representatividade. Vocês criaram o Wellington. A região abraçou a candidatura. Por quê? Por vários fatores. Pelo trabalho realizado aqui, por Mafra ter acreditado nos 90% dos votos, por todo esse reconhecimento que o governador Raimundo Colombo deu, nomeando eu presidente da maior instituição financeira do Estado, nomeando o Wellington secretário regional duas vezes. Então nós estamos maduros para assumir essa, essa candidatura e essa cadeira na Assembleia Legislativa, tão ansiosa, tão ansi com ansiedade gigantesca, aqui que o Planalto Norte tanto quer, precisa, deseja e anseia. Tá certo, Wellington. Obrigado pelas palavras, pela entrevista. Obrigado, Boa Douglas, sorte na caminhada aí. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informações hoje. Esse bate-papo aqui com o Wellington Belec, ex-prefeito de Mafra, reeleito, como já falamos, com mais de 90% dos votos quando foi na reeleição e agora o seu nome à disposição aí como deputado estadual. Quero deixar o último, só o último recado, Douglas. É, nós já sabemos disso que briga política não faz escola. Briga política não faz creche. Briga política não faz... PA 24 horas, briga política não ajuda o hospital, não faz estrada briga política não faz nada eu quero falar e reafirmar no dia 3 de outubro depois que os mafrenses elegerem o Wellington, que o Planalto Norte elegeu o Wellington deputado estadual minha primeira visita vai ser aqui pro prefeito de Mafra, depois eu visito as outras prefeituras isso aí, tá aí o compromisso assumido com o Wellington ao vivo aqui no Rio Mafra Mix e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação